Se você já fumar há um tempo, com certeza você já passou por aquele momento que você está fumando sempre limão, limão, menta, cítrico e você acaba ficando enjoado, os sabores não estão mais o mesmo, você fica realmente, tipo, estranhando a rima. E é nesse momento que você precisa conhecer essências como a que a gente vai falar hoje. Então, bora! Bom, antes de continuar essa bagaceira desse vídeo, eu tenho um pedido muito importante para fazer para vocês. Se inscreve aqui no canal. Tá tendo conteúdo toda semana, conteúdo diferenciado, e isso ajuda muito a gente. E estoura o botão do like, estoura o botão do like. Toda vez que você apertar esse like, algum mão de cola no mundo explode. Então é nóis, continua aí o vídeo. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul, tá e aqui você vai conhecer tudo sobre essa maravilhosa cultura do Armin. E hoje a gente vai falar sobre essa essência maravilhosa de uma marca que a gente já falou aqui no canal, que é Transgiris. Então tá passando aqui em cima outro vídeo que a gente fez da Tandias, da Alce Juice, pra vocês darem uma olhadinha. Pra gente começar esse vídeo daquele jeito, do jeito que vocês gostam, vamos passar um pouquinho do how to pack, né? Como é que eu fiz essa montagem, como é que é o tabaco, para vocês terem uma ideia. Então fiquem aí com essas imagens e se deliciem com essa maravilha. Vocês viram na introdução do vídeo né, o que eu falei. Às vezes, quando você está fumando bastante cítrico, menta, aquelas essências que a gente ama, eu mesmo sou apaixonado por cítrico, nada contra cítrico, mas a gente acaba que, tipo, jogo, né É sempre a mesma coisa, sempre um gosto mais cítrico. A gente é, anseia por uma coisa mais diferente, por um sabor exótico, por uma coisa que realmente quebre o nosso paladar. E aí que esse tipo de essência entra, a essência que a gente vai falar hoje. Bom, para começar, Vou passar a mangueirinha aqui para production. Vão filmando aí para não queimar o rocha. É né? importante nunca queimar o rocha. Eles gostam dessa parte para caralho. Estamos aqui com esse pote. Mais uma vez, né, vocês já... Se não viram, vão ver de novo o vídeo da... De novo não, é né, que vocês não viram. Burro para caralho. Mas vão ver o vídeo da Aussie Juice. A Tangis ela sempre, sempre, sempre, sempre, sempre mantém um corte, né, bem picotado. É um dark leaf, né, um dark blend. Então, é um tabaco mais preto com bastante teor de nicotina e é um tabaco um pouco mais forte. Então, para a galera aí que está começando, a gente indica aí fazer a climatização. Se vocês não sabem o que é climatização, querem saber um pouco mais, comentem aí embaixo que a gente também faz um vídeo para vocês. Mas é legal fazer essa climatização. Eu já não faço mais porque eu já fumo Tangis há algum tempo e sou muito familiarizado com esse tipo de tabaco e gosto bastante. Então, é um tabaco né, um... bem picotado, muito fácil de montar. Vocês viram aí que eu mantive na altura do pino central, é, a Tangiers é um tabaco mais forte, então você às vezes quiser fazer um overpack, é interessante, é, eu faço realmente quando estou querendo fazer algo diferente, sentir bastante sabor, mas pouca duração, né? o overpack acaba durando muito pouco a sessão, então esse aqui é o tabaco. né? E vamos para o cheiro dessa beleza aqui, o que que eu consigo sentir no cheiro, é, para vocês terem uma ideia do que é essa essência, e por que, que eu tô falando essa parada de quebrar né, o paladar? De quebrar as pernas mesmo, quando a gente começa esse negócio aqui. Vamos lá. Na Static Starlight, eu consigo sentir bastante um cheiro de tipo uva. E aí a uva não é tipo uma balinha de uva, como a gente está acostumado a sentir o um cheiro de essência de uva. Né? Uma balinha, algo mais doce. É um cheiro um pouco mais azedo, uma uva mais forte. Deixa eu tentar colocar aqui mais tangível para a galera. Se você já foi tipo, uma é, produção de vinho, já foi numa produção de vinho é, lá no Rio Grande do Sul, tem bastante né gramado e tal, é, produção de vinho, é quase o mesmo cheiro. né uma roxa, é, mas bem forte mesmo. E é, o que dá o toque mais diferente nessa essência é um floral. Que floral é esse, Roberto? Não faço ideia, mano, não faço ideia, floral, eu não, eu, tipo, o único floral que eu conheço de nome, assim, vai ser a lavanda, mas eu acho que não é lavanda aqui, mas é um floral, mano, um toque floral, um toque de planta, um... o bagulho é top. o bagulho é cabuloso. Agora vamos falar um pouco, né, fumando, produção, manda pra cá, fica nessa porra, velho. Então, a produção de fumaça realmente é algo absurdo, algo que foge do padrão, é muito boa. Então, você fazendo um pack direitinho aí, claro que o pack vai fazer muita diferença. Isso é porque já tá fumando aí na bagatela dos 20 minutos. É dois carvões só, se eu meter três aqui, o bagulho, uma tampa aqui, vocês não vão ver nada. Então, é bastante fumaça que vocês vão estar tá vendo nessa essência aqui. Isso é padrão tangista, tá, gente? Não é a Static em específico, é a padrão Tangiers. No sabor, o que, é que eu consigo sentir para falar para vocês? No começo, nas né, primeiras puxadas, ela é uma essência com floral muito forte, muito presente. Chega até a incomodar um pouco a galera, principalmente se você nunca fumou floral, não está familiarizado, você vai achar muito estranho, porque tipo, é completamente diferente do que a gente tem de padrão de mercado e do que a gente fuma por aí. Essências de caixinha, né? Zomo, Adalia, é, Zig. Eu não vou me recordar de nenhuma aqui que consiga chegar é, nesse nível de floral, né? Que consiga chegar perto, consiga se é, assemelhar com a Tangiers Static Starlight e com os florais da Tangiers no geral. A uva, como eu falei, ela não é de jeito nenhum uma uva doce. É um babalu de uva, um doce de uva, como a gente está acostumado também. Você sente o gosto da uva, mas é um gosto bem azedo, um gosto bem forte também da uva. Como eu falei, lembra muito é, o cheiro, a sensação que você sente quando você está numa produção de vinho, né? Tá os barris de vinho e tudo mais. É bem é, essa pegada assim de uma uva. Mais forte, mais encorpada, mais presente Questão de duração da essência né, De resistência ao calor Eu sei que vocês querem muito saber disso Porque vocês são tudo um mão de vaca E quer economizar e quer fumar 3 horas no Roche Se você realmente quer fumar bastante tempo A Tanjires é para você né? É um investimento um pouco caro, a gente sabe Porém, é uma essência que eu já fumei sem sacanagem Mais de 2 horas no Roche E se eu quisesse eu botava mais outro carvão e não tava gosto de queimado. Claro que o gosto vai se perdendo ao longo da sessão, a gente costuma fumar aí tangias até 50 minutos de sessão com gosto relativamente bom, ele vai saindo um pouco, claro, porém é... o gosto ainda existe, não é aquela essência que com 30 minutos, 40 minutos de sessão você está fumando carvão, aqui você está realmente fumando a essência e você sente muito a essência. Muito bom, muito top. Então falando realmente a visão geral que eu tenho sobre a Tangiers Static Starlight. Primeiramente sobre a Tangiers, eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado por essa marca, eu sou apaixonado por 90% das essências da Tangiers, é uma marca que realmente se diferencia muito do mercado, é, o preço é explicado na hora que você está fumando, é uma essência que muitas vezes é difícil de silenciar, porque como eu falei, ela é um pouco mais forte, mas existem métodos como a climatização, é, para deixar um pouquinho mais suave para você começar. Como eu falei, a estática é diferente de tudo que você vai encontrar no mercado. Faço esse desafio para vocês: fuma um estática depois de fumar muito muito limão, né? Fuma cinco rochas de limão. Depois fuma no quinto, pega o sabor do quinto rocha, lembra do que você sentiu no quinto rocha de limão? Fuma estática e depois fuma um limão de novo. Você vai sentir completamente diferente, porque os suas papilas com tipo, né? Aula de biologia aqui para vocês as papilas elas acabam se acostumando com os gostos que você, tipo, utiliza sempre e o gosto acaba que enfraquece, então eu indico bastante, o preço vale muito a pena. Bom, estamos finalizando por aqui mais um vídeo no canal, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiveram sobre essa essência, que realmente eu gosto muito pra caralho, e, né, como sempre, se inscrevam aqui no canal, mano, se inscrevam, por favor, acompanhem todos os vídeos, sigam a gente nas nossas redes sociais, não tá passando aqui embaixo na tela. Temos o Instagram, o Canal Tá Azul. E o Facebook também, Canal Tá Azul. É, como eu já falei, eu acho que eu já falei. Se eu não falei, eu tô falando agora. Mano, explode o botão de like desse vídeo. Por favor, isso ajuda muito. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, até no final. Cara, muito obrigado. Você não tem ideia o quanto que isso ajuda a gente, valeu? Então é nóis. Ficamos por aqui. Valeu!